Fala meus amigos, sejam bem-vindos a este vídeo. Antes de começar, antes de eu mostrar para vocês como eu faturei aqui mais de 4 mil reais com robô de Telegram, peço você humildemente que você se inscreva no canal, deixe seu like e mais importante, comenta, porque eu vou fazer um vídeo conforme o seu comentário. Então vamos lá galera, hoje 8 horas da manhã, Tô sem o relógio, Ó, aqui ó, pulseirinha de de resultado também para quem não sabe se também a gente ganha também eu, eu ganhei três eu dei dois para os parceiros e as plaquinhas aqui atrás galera então fica até o final do vídeo porque eu vou te mostrar e vou abrir uma oportunidade para então galera eu vou mostrar aqui a minha rotina dentro aqui da, plat... é, da plataforma não com o robô tá então eu tenho um grupo beleza eu tenho um grupo para afiliados Aonde eu é, tento ajudar esse pessoal, dou dicas e também faço a oferta de um produto. Até aí, tudo bem. Então, eu vou agora aqui na minha pasta de robô. Eu tenho isso aqui, tudo de robô, tá? Alguns estão é, com limitação, aí eu não uso no dia. Outros eu tenho que configurar e assim vai. Indo. Então, a gente vai acompanhar agora o meu dia a dia, beleza? Então, vamos lá. Meu primeiro robô, beleza? Meu primeiro robô, eu abro ele aqui, tá? E aí, eu vou primeiro aqui eliminar os clientes que eu já inseri ontem, tá? É, lembrando que o Telegram, ele limita entre 40 e 50 pessoas por dia. Então, eu jogo 20 de manhã e 20 de noite. E dá tudo certo. Então, vamos lá. Vou excluir, tá? Esses 20 que eu sei que eu joguei ontem. E agora, eu vou excluir também, porque eu tinha salva planilha. Isso aqui é rotina, tá? No treinamento que eu tenho, mostra esse passo a passo todinho. Quem é aluno sabe o que eu tô falando. Então, ó. Copio agora esse pessoal aqui, coloco na minha planilha mestre e pronto, gente. Só fechar agora e salvando, salvo, fecho, e salvo, e salvo, e salvando, salvando, salvando. E pronto, agora é só botar o bichão para rodar. E aí ele vai me perguntar, Alexandre, o que você quer fazer aqui? Ah, eu quero, que é a opção 2, né? Jogar esse pessoal dessa lista Que eu coloquei aqui pra meu, pra, é, Eu quero esse pessoal dessa lista Né? Beleza, aí ele vai falar assim Beleza, você vai mandar ele pro seu grupo Mas qual dos seus grupos? Ele tá perguntando, tá? Então, é, esse chip aqui Virtual que eu tenho, tem dois grupos Então eu vou botar nesse grupo aqui, ó Robô, vendas e telegram ó, Pronto, aí, ah, você quer qual opção? Pelo nome do cara ou pela ID? Ah, eu quero pela ID Beleza, ó, pronto Pela ID, primeiro robô já trabalhando, tá? Vai aparecer aqui depois, é porque deve ter alguém repetido e, e aí não aparece aqui, porque de 20 em 20, às vezes eu boto um repetido, então beleza, primeiro robô tá ali tá tudo ok, ó, não deu advertência, nem nada daqui a pouco vocês vão ver lá ele inserindo no grupo, isso aqui é de cliente ah, vamos pro segundo robô, mesmo passo eu venho na planilha mestre vou eliminar os 20 que eu tinha colocado ontem Abra a planilha onde está os contatos. Lembrando, olha só, gente, ó. 5 mil contatos. Até eu encher meu grupo a demorar. Então, eu vou tirar aqui, ó, 22 para não poder repetir, ó. E agora eu vou pegar só 20. Quero só 20 pessoas. Coloco na minha planilha mestre. E pronto, ó. Sim. Sim. Aí, ó, vou fechar de novo. Quer salvar? Sim. Aí é cheio de burocracia aqui, ó. Salva, salva, salva. E um monte de salva, salva. Pronto, aí eu vou executar o meu robô. Ah, não, esse aqui é para configurar. Foi mal. Tá até escrito na pasta aqui, ó. Para configurar. E eu nem vi. Então eu vou, eu vou partir pro robô 2. Mesma coisa, ó. Poxa, Alexandre, tá ficando chato. Só a mesma coisa, a mesma coisa. Não, cara, eu quero te mostrar que funciona. E a minha rotina aqui de manhã, tá? Eu tô em casa e essa aqui é a minha rotina... Pra poder fazer meu faturamento que eu faço, cara. Então, eu conquistei isso, tá? Já tem mais de seis anos que eu trabalho em casa. Larguei emprego, né? Que eu tinha 11 anos de, um, de uma empresa grande. Só pra fazer isso aqui, tá? Lógico que não é só isso aqui não. Tem anúncio rodando também. Consultoria um monte de coisa. Mas pra iniciante, cara, sem gastar nenhum real, é excelente. ó. Você aqui você não vai gastar um real. Então, vamos lá, vamos lá. Tô salvando, salvando, tá? Eu vou mostrar pra vocês três robôzinhos só. E aí a gente finaliza essa etapa aqui. Pra não ficar chato, né? Então vamos lá. E aí ele me perguntou, né? O que que eu vou fazer com a lista? Você quer puxar uma lista ou quer usar a lista? Eu quero usar a lista. Quer jogar pra que grupo seu? Ah, o meu robô Telegram. É, vai pelo nome ou pela ID? Pela ID. Pronto, inserindo. Então olha aqui, ó. É... São dois robôs que eu botei, né? Ó, robô Chip 2 é o primeiro robô que eu coloquei. E suporte nosso é o segundo robô. Então, o suporte nós já inseriu dois. E o, o, o segundo. Ó, tá vendo? Dois robôs. E o segundo robô aqui colocou um só, por enquanto. Isso aqui é a pessoa que entrou pelo, é, pelo link. E, gente, olha só o tamanho dos grupos. Ó. 59 mil pessoas. É, relacionado a ganhar dinheiro. Ó. 35 mil. E, cara, tem, ó, bordado, ó, que eu pego também 17 mil. Esse aqui é nosso. 14 mil já a gente colocou. Deu aqui, ó, conversando com vocês e o robô trabalhando. Posso deixar dois robôs aqui que ele vai colocar 20, 40 pessoas. Porque 20 cada um, né? 40 pessoas. Mas eu tenho mais robôs. Eu vou até configurar um hoje. Todo dia eu crio um, tá? Então eu vou configurar mais robôs. Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui do robô. Eu vou continuar aqui, não vou prolongar o vídeo. Beleza? Essa é a estratégia que eu aplico, ó, o robô tá trabalhando. Aqui eu acompanho, ó, tem uma pessoa no site, eu acompanho, beleza? Aqui eu acompanho as vendinhas, né, ó, da minha, da equipe, todo mundo. Aí de vez em quando cai uma vendinha assim, ó, 129 reais, faz parte do jogo, entendeu? Então, é isso aqui, galera, é o meu, é a minha estratégia de robô do Telegram. Se você não, cara, não sei nada disso, ó, não tem problema, cara, você vai começar do zero, Tá? O link tá na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para você ver o site do treinamento. Vou deixar o link do grupo, você entrar nesse grupo aqui ó e ver o que eu tô fazendo, tá? Então, é uma oportunidade para você que tá iniciando. Ah, mesmo que, vamos supor, ah, você igual muita gente me pergunta: ah, eu tenho três anos, dois anos, um ano e não faço vendas todos os dias. Por quê? Cara, estratégia, entendeu? Eu tô lá com anúncio rodando. Eu tô com aqui meu robô rodando. E aí, cara, eu vou fazendo alguns trabalhos do dia a dia. Eu faço gestão de lojas, essas de coisas. Então, no final da... É, cara, quase por dia aí, a gente tira uma faixa de 3 a 6. Porque renda variável, varia muito, tá? Então, sucesso pra você. Tamo junto. Deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever, porque eu sempre posto vídeo com conteúdo, beleza? Sucesso pra vocês. Valeu!